Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, 11 Então, o assunto que nós vamos começar a tratar a partir da reunião de hoje, né, o assunto ele é, ele é grande, ele toma toda a Bíblia, ele vai do começo até o fim da Bíblia. Né? Eu dei esse título aqui, o Reino de Cristo. E hoje nós vamos é, ver os princípios né, desse reino. Ah, princípios no sentido de, de ser nas primeiras páginas da Bíblia, né? no começo da revelação na ordem que Deus revelou. Ok? Então, eu vou estar passando os textos aqui na tela, eles não já podem acompanhar direto aqui. Então, como o assunto é o reino de Cristo, né? como vocês podem ver aqui embaixo o título, né? o Novo Testamento chama o Senhor Jesus Cristo de o último Adão. Então, a gente vê que realmente esse assunto começa... A gente vai analisar, então, o primeiro Adão. Né, o primeiro Adão, o homem mesmo, formado... Do pó da terra. Né? Então, o texto que eu vou ler está em Gênesis capítulo 1, os versos 1, 26 e 28. Né? Nesse slide, eu vou ler conforme a tradução brasileira. Né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra faz parte da criação de Deus desde o princípio. Aqui, né? a ligação princípio com terra. Depois do, o texto, ele segue né, dos versos 2 a 25, né, falando de tudo que foi criado, toda a preparação para que Deus colocasse o homem. Então, no 26, lemos assim. Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a primeira coisa que foi dada para o homem aqui foi domínio. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Então todos os, uh, os itens, os grupos que foram criados antes, né, os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, estavam, foram colocados debaixo do domínio. Né? E aqui Deus está falando né, para o homem ser criado e, e, e desde já já saiu o propósito de dominação sobre coisas que tem na Terra, né, peixes do mar, aves, animais domésticos sobre toda a Terra. Então Deus cria esse homem à sua imagem e conforme a sua semelhança para que ele tenha domínio sobre a terra. Por que que eu já começo enfatizando isso? Porque quem não reconhece o, o reino de Cristo, né, como já tendo essa figura aqui, né, esse é o primeiro Adão que vai ser criado, Jesus é o último Adão que vai reinar também sobre a terra, quem não reconhecer esse início, do, né, pelo menos em, em figura aqui, do reino, existem pessoas que afirmam falsamente de que o reino de Cristo não é nessa terra não é palpável. Né? Então, por isso que nós, nós estamos vendo desde já, né, para dar essa noção. Alguns elementos vão ser fundamentais para a gente entender o reino de Cristo. Né? O primeiro é a ênfase na Terra. Né? Deus cria essa Terra, mas toda uma preparação entre Gênesis 1 e 26, quando está tudo preparado, ele coloca o homem numa posição de domínio. Né? Então, uh, tem gente que só espiritualiza e só vê a parte do céu e esquece né, do propósito do domínio sobre a terra. Né? Então, tem gente que afirma que o governo, que o reino de Cristo, ah, é só espiritual, tá? não, a gente tem que vem isso aí. Outra coisa que a gente vai bater bastante o martelo aqui é no quesito da fidelidade de Deus. Aquilo que Deus fala, eu posso crer. Né? Então, vamos continuar a leitura. Dominei ele sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, de novo. Deus os abençoou e lhes disse... Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui tem um quesito importante. Deus aqui está criando o homem, e o texto, mais para frente, né, mostra que Adão não ficou sozinho. Né? Deus é, é, fez a partir dele. Uma companheira que ele fosse compatível. Né? O termo hebraico, que é traduzido nas nossas Bíblias por é, é, idônea, né? na verdade, ali o conceito é compatibilidade. Porque Deus trouxe todos os animais para o homem dar nome e depois viu que né, o boi tinha a vaca, né? o cavalo tinha a égua e assim por diante, e o homem não tinha quem lhe fosse compatível. Né? Então, esse encher a terra, né, sujeitar-a seria assim, uma humanidade populosa, né? uma humanidade com várias pessoas. Então, o homem, não só um homem sozinho, né, mas todo, vou usar aqui um termo, todo um corpo de pessoas, toda uma multidão de pessoas, todo um conjunto de pessoas enchendo a terra para poder reinar sobre ela, no mundo material. Né? E tudo que foi criado aqui, desde o verso 1 ao 26, é tudo, tudo material. Né? Então, isso aqui é um propósito de Deus, é né? muito grande. Aí, o próximo texto que a gente vai, é ali em Gênesis 2, 15 e 19, ainda na tradução brasileira. Né? A gente vai ver como é que foi esse esse reino é, do primeiro Adão. Ele foi bem curto. Né? A Bíblia fala bastante, muito pouco sobre ele. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, para se tem um, um, uma frase de propósito aqui. Né? Para o okay, que Cultivar e guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem. Veja, quem, de quem que é a iniciativa aqui? Quem que trouxe? Né, nós temos aqui Deus. Né? Deus trouxe os animais ao homem para ver como este, o homem, né? O homem pequeno, este. Como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, aqui a gente tem. Né? É, essa informação importante. Primeiro, que no reino desse primeiro Adão, era Deus que tinha a iniciativa do que fazer. Né? Olha só: Deus colocou o homem no jardim. Deus trouxe os animais para que o homem desse nome. E o homem, ele ia fazer aquilo que foi proposto por Deus. Tá vendo o relacionamento aqui? Então. É, é, é um reino, nós podemos olhar perfeitamente assim. É um reino no qual Deus dirige os passos do homem, Deus determina o caminho que esse homem vai seguir, o homem segue exatamente esse mesmo caminho, né, e você tem vida. Né? Então guarde muito bem essa essa configuração aqui de reino. Então o que eu quero que você é, preste atenção principalmente é que aqui a iniciativa sempre é de Deus. E o homem segue, o homem obedece. Então, continuando, é, o fato de Deus ter colocado no Éden um homem, deixa eu até voltar no slide aqui, para o cultivar e guardar, deixou alguém com ciúmes. Olha só, nós temos aqui em Ezequiel 28, né, os versos, uma parte do 13 14, 15, né, e 14 e 15, depois um pouquinho do 16 na tradução brasileira, uma seguinte profecia que está realmente falando é, do diabo. Né? Estavas no Éden Jardim de Deus Tu eras querubim, ou seja, anjo né, Não está falando para homem aqui, está falando para anjo mesmo Tu eras querubim da guarda Olha a função que ele tinha né? Então esse querubim Tinha uma função de guarda Se eu colocar no slide anterior, veja aqui O Senhor Deus coloca agora o homem Para guardar o jardim Está certo? Então o homem está sendo colocado no lugar De quem antes guardava e Deus aqui, ó, guarda o um ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andalas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Olha só, o diabo ele é uma criatura de Deus, né? Ele foi uma, é um ser criado. Né? Perfeito fosse até que se achou iniquidade em ti e pecaste, portanto te lancei profanado do monte de Deus e te exterminei, ó querubim cobridor cobridor ou uh, da guarda, né? o querubim da guarda. Então, ele, ele quando, a medida que ele, uh, no, à medida não, depois que ele pecou, ele foi lançado fora, profanado, né? Esse querubim. Então, nós sabemos que ele tinha uma função de guarda, ele pecou e ele foi lançado fora. Mais para frente, nos evangelhos, o Senhor Jesus nos mostra, né? Em João 8, 34, 44, e João 10, 10, ele mostra qual que é a personalidade desse querubim que caiu. Né? replicou lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, todo todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aquele querubim que pecou, aqui, ó 16, né, de Ezequiel, ele passou a ser escravo do pecado. Porque Jesus falou que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Você já parou para pensar nisso, que o diabo é escravo do pecado? porque ele também peca. ele continua, vós sois filhos do diabo, Ó, bem claro que está falando dele aqui, né? e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Né? A, a Bíblia diz que Deus, a vontade dele é um conselho, o diabo ele tem desejo, né? satisfazer os caprichos, os desejos, porque ele é escravo do pecado. Olha o que Jesus falou, ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. E ainda, em João 10, 10 Jesus vem falar assim, ó, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Então, você pega um querubim caído, com exatamente com essa personalidade, né? ele quer furtar aquele domínio que Deus deu para o homem. Ele quer destruir aquele reino do homem. E ele quer matar o homem porque ele é homicida desde o princípio. O que esse querubim fez? Né? É, Deus tinha dado o mandamento, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás? Isso Deus falando para o homem. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que esse querubim fez? Querendo destruir, querendo matar. Ele foi, enganou a mulher, que né? por sua vez enganou o marido. Né? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, veja bem os termos aqui, ó, árvore do conhecimento, e essa árvore, ela queria, ela ficou tentada a receber entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. ao o pecado aqui. Né? E também deu o um marido e ele comeu. O pecado foi desobedecer, ó, né? comeram, né? e Deus falou que não era. Né? Não comerás aqui em cima. Então, antes de continuar a leitura aqui no 3.7, deixa eu só falar da natureza dessa árvore. É muito importante que nós saibamos a natureza dessa árvore, porque nós mesmos estamos lidando com essa natureza até hoje nas nossas vidas. Tá? Aqui diz árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, se a gente fosse dar uma tradução literal para essas palavras, né? porque quando fala bem e mal, a gente está pensando que é uma árvore que tinha um conhecimento moral. Né? Não parece bem e mal. Né? Mas na verdade, são dois adjetivos. Né? Então vou desenhar aqui com o mouse, a letra não fica muito boa. Né? Mas aqui. É o bom, ou seja, um adjetivo, não um adverbio. E aqui é mal. Mal com u, né? Essas duas palavras aqui em português são adjetivos. Elas classificam coisas, né? Isso é bom, isso é mal. Né? Não bem e mal. Então, o que acontece? Essa árvore, ela. ela quem dela comece, ficaria pensando que eu agora sei o que, que é bom para mim e o que é mal para mim. Entendeu? Então, é, esse é o conteúdo, essa é aquela carga né, que, que a Bíblia chama de o pecado, no singular. É, porque se eu penso que eu sei, né, se eu penso que eu tenho esse entendimento do que, que é bom para mim o que, que é mal para mim, o que, que vai acontecer? Eu vou passar a ser decisor da minha vida. Eu vou decidir o que eu vou fazer, eu vou decidir o que eu quero, e ninguém vai fazer isso para mim. E é esse o problema que todos nós lutamos. É exatamente esse o problema. Então, o que acontece? Se eu penso que eu sei, eu vou começar a decidir a minha vida. Agora, lembra como é que era antes? Vou passar aqui, ó. voltar o slide aqui. ó. Lembra que antes era Deus tinha iniciativa e o homem fazia? Vamos ver, vamos ver se isso aqui acabou? Ó, verso 3, 6, a gente, a gente lê que eles comeram. Já no verso seguinte, Ando, aqui não pulei nada, abriram-se então os olhos de ambos, né? entrou esse conhecimento, esse entendimento, e percebendo, ou seja, já começaram a avaliar a situação deles por si próprios, percebendo que estavam nus, ó, já tomaram iniciativa, cruzeram folhas de figueira e fizeram para, cintas para si. Aqui não foi Deus que mandou eles perceberem, aqui não foi Deus que é, façam folhas de figueira né? e façam cintas, esse aqui eles começaram a ter uma autoavaliação, uma autopercepção, percepção né? E aqui eles começaram a ter as próprias iniciativas separado de Deus, independente de Deus, né? fora da vontade de Deus e fora principalmente de uma dependência de Deus. Então, aqui, aquilo que aquele querubim queria fazer, conseguiu. Se ele queria matar, ele matou, porque Deus falou, certamente morrerás. É, a primeira morte já foi essa separação para Deus. Eu sei da minha vida, não preciso de nada, não preciso de Deus. E depois ele acabou morrendo mesmo, voltou para o pó, como nós vamos ler em seguida. Então, se ele queria roubar, matar e destruir, ele conseguiu exatamente isso. Ele roubou do Adão esse esse reino, tanto que é, na Bíblia vai falar assim que o mundo jaz né, no maligno, que é o mundo está deitado como um morto no maligno. Né? E o Novo Testamento chama o diabo de Deus com D minúsculo, tá? Deus deste século. Né? Então ele fez exatamente aquilo. ele roubou, ele matou, ele destruiu. Agora vem, né? O Deus agora, né? É, Deus como de costume né? chegava no jardim, procurou por Adão. Né? E aí a gente sabe só. Vamos ler aqui do 17 ao 19. Deus, então, a Adão disse, por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenei que não comestes? Maldita é a terra por tua causa. Como é que é essa maldição? Em cansaço, em fadiga, tirarás dela o sustento todos os dias da tua vida. Agora a tua vida está numerada. Ó. Antes a tua vida não tinha fim. Era eterna. Agora a tua vida tem dias, numerado. Então, houve uma maldição, né, em cima da terra por causa dele. E a maldição, em parte, consiste né, que o sustento não vem fácil agora. Ele que estava num jardim era só esticar a mão, pegar o fruto e comer. Agora não tem mais disso, não. Ele vai ter que né, suar. Né? A terra, ela, a terra te produzirá também espinhos e abrolhos não é só coisa boa, e comerá as ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, né, morra, porque dela fosse tomado porque tu e em pó de tornar. Então vejo bem, que nós, essa maldição que existe na Terra, ela ela está em vigor até hoje. É bom a gente colocar essa maldição aqui no Gênesis, porque quando o Senhor Jesus começar o seu reino aqui na Terra, uma parte dessa maldição aqui vai ser é, terminada, vai ser levantada. Né? Por isso que eu estou frisando essa parte aqui. É... Aqui, então, seguindo. Então disse Deus Jeová, ou Jeová, a serpente, né, que foi o instrumento do querubim para enganar o casal. Por Porquanto assim o fizeste, maldita és tu, dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás de rastos. o pó comerás todos os dias da tua vida. Então, para os animais também, né, a vida deles numerada em dias. Em Romanos diz que por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado, a morte. Né? Então, veja assim que os animais também passaram a, a morrer. E aqui, no verso 15, a gente vê a promessa, então, que é a primeira coisa que aponta para o último Adão. Ele está conversando com, a, com a, é, a serpente aqui, né? Onde é tá o... aí ah, é, a serpente aqui, né? Ele está conversando com a serpente e falou assim, Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente. Este, ou seja, este descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Ou seja, um descendente foi prometido que vai ferir a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente da mulher, né, que que te ferirá a cabeça, ele também seria ferido. Ou seja, ele, ele iria sofrer. Olha quanta coisa já tem revelado aqui, ó. Nós sabemos que Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, né? ele é o descendente é o descendente da mulher. Ele, ele não carrega a, a carga do, do, do homem, né? De, de Adão, a carga do pecado. Então, esse Jesus feriu o diabo na cabeça, deu-lhe um golpe mortal. Em Colossenses fala que Jesus triunfou dos demônios na cruz, né, mas ele também foi sofredor. Olha quanta coisa está revelada aqui. Agora os irmãos percebam. Veja que quanto mais literal é a nossa interpretação, a no... quanto mais literal é a nossa leitura do texto, mais a profecia se encaixa com aquilo que a gente sabe que cumpriu. Né? Veja aqui, ó, o, o verso 3, 14 eu peguei da tradução brasileira, o 15 eu já peguei da ara. Então, quanto mais literal a gente ler as profecias, melhor elas se encaixam. Sabe por quê? Que Deus é fiel. Deus é fiel. Depois nós vamos ver, né, aqui para esse estudo não vai dar tempo, mas para outros estudos a gente vai, vai reforçar mais isso. Né? Então, é, esse foi o, o, o panorama aí. Né? É, aí nós vimos o, o primeiro Adão, né, como é que foi o reino dele, e o estilo era ser. Assim, Deus tem a iniciativa e o homem obedece. Né? Aí estrago, veio lá o, o diabo estragou tudo. E, né? Mas a gente sabe que Deus tinha um, tinha um propósito da redenção a Bíblia nos fala no Novo Testamento que o cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, certo? Então, o propósito da redenção de Deus incluía ele colocar, quer dizer, quem colocou aquela árvore no Éden, a árvore que não podia comer? Foi Deus. Né? Então, ele, ele tem um plano né, que vai de eternidade a eternidade, e esse plano está sendo cumprido à risca, porque ele tem todo o poder, todo, toda a sabedoria e fidelidade. Né? Então, vamos lá. Então agora, o próximo tópico, eu vou falar daqui da do período, período de consciência. Né? Como é que ficou a humanidade depois dessa queda. Né? Gênesis 4, 1, 2 e 8, lemos assim. O homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E, dando à luz a Caim, disse, adquiri um homem com o auxílio de Jeová. Tornou a dar à luz a um filho, a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, mas Caim foi lavrador da terra. Então eu vou dar uma pausa aqui. Veja que eu coloquei uma, uma anotação aqui, né, para Caim e Abel, né. Então espaço preparado aqui embaixo, né. Vou passar para o próximo slide. Olha só que interessante. O que que significa Caim? Né? É, eu peguei nessas duas referências. Tá? É, segundo essa referência aqui, o Cambridge Bible, Caim significa uma lança ou ferreiro. né? Uma lança, ela pode ser usada para ferir a cabeça, né? É né? uma lança, né? Uma, uma arma, né? Uma... É, em outras em outros lugares eu vi que é, é, é o eixo da lança né? então quando Eva teve o seu, o seu primeiro filho né ela deu um nome exaltado para ele o um nome bom lança ferreiro isso é equivalente a um guerreiro né também esse nome né é, pode, pode significar possuir né que é é o que está rimando mais com essa parte do texto né, adquirir um homem né? ou estabelecer né? então Eva está dando um nome pomposo para ele. E aqui a conjectura é, a conjectura do Henry aqui, ó, talvez pensando que fosse a prometida semente. Então eles escutaram aquilo que Deus falou. Né? É, é, a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. O primeiro o primeiro filho que nasceu, ela deu o nome de lança, de ferreiro. Então, possivelmente, ela pensava que Caim era aquele que tinha sido prometido por Deus. Tanto é que, isso fica mais evidente, quando a gente estuda o nome do Abel, quando vem um segundo filho, ela chamou ele de inútil, vaidade, sopro. Né? Ou seja, para que que serve o Abel? né que eu preciso de um Abel só eu tenho Caim? Né? Então, talvez pensando seria inútil ter um outro filho. né Também uma conjeitura que levantada para esse teólogo, né? essa ideia não é minha. Então, aqui, eu já a gente já pode imaginar que a criação deles, né esse aqui, possivelmente era o preferido, e esse aqui era o inútil, esse era o desprezado. Então, olha só como o pecado deformou a análise humana. Na sabedoria de Eva, né, esse aqui é o bom, e esse aqui é o ruim. Sendo que a gente sabe que é exatamente o contrário. Olha o que aconteceu no verso 8. Sucedeu, pois, que, estando eles no campo, se levantou Caim, contra sendo com Abel, e o matou. Então, esse texto eu separei para ver como realmente aquele conhecimento do bom e do, e do mal, aquilo que me é vantajoso e aquilo que me é desvantajoso, corrompeu por completo o ser humano. Né? Caim foi o primeiro a herdar essa, essa, essa natureza de pecado. Né? E a gente já vê aqui a história começando com o homicídio. Né? Então, você começa a ter violência. Né? Então, olha mais aqui. ó. Esse Lameque descendente de Caim. tá? Então, disse Lameque, né? aqui a quinta geração de Caim, né? pelo texto, disse Lameque às suas mulheres, plural. né? Adais e lá, ouvia minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois matei um homem porque me feriu. Olha a desproporção. E matei um ansebo, um jovem, porque me pisou. Então, olha como a terra ficou extremamente violenta. Naquela época, se você pisasse sem querer no pé de uma pessoa, ele achar que né, a retribuição justa seria a morte. Então, aqui você tem uma terra extremamente violenta. E ainda ele continua se gabando aqui. Né? Se por Caim tomar-se a vingança sete vezes, com certeza, por Lameque, você será setenta e vezes. Aqui nós temos o seguinte. aqui, é, Como Lameque foi a quinta geração de, de, de Caim, se você for pegar o tempo típico entre as gerações no capítulo 5, o Lameque, ele está citando a palavra que Deus falou para Caim, né, que é tomar-se a vingança sete vezes, mais ou menos aqui, vamos dizer assim, aproximadamente 500 anos depois do fato, indicando que naquela época tinha uma forte tradição oral, ou seja, o pai está para os filhos o conhecimento. Então, esse da quinta geração de Caim né, ainda ouviu dos seus pais, dos seus avós, etc., a história que Deus falou assim, né? É, por Caim tomar-se a vingança sete vezes. Então você tem aqui violência, cada homem fazendo do jeito que quer, e tradição oral. Depois, no capítulo 5 de Gênesis, esse aqui é um outro Lameque. Né? Esse Lameque aqui é o descendente de sete, não é o de Caim. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, esse nos dará descanso das nossas obras e do trabalho. Estão lembrando de suor no rosto? Então, esse nos dará descanso, né? e do trabalho das nossas mãos, os quais vêm da terra, e Jeová a amaldiçoou. Essa frase aqui, como está numa genealogia, a gente pode fazer a conta, e você vai descobrir que ela foi falada 1.056 anos após a citação. Né? Que uh, Deus falou para Adão, maldita é a terra por sua causa. Esse conhecimento né, perdurou por, no mínimo, 1.056 anos. Então, veja bem, é, o Lameque estava dizendo que nós cansamos e nós trabalhamos duro porque Deus, né, Jeová, amorto sua terra. Então isso foi falado 1056 anos após o fato e 126 anos depois da morte de Adão. Então aqui não tem dúvida né, que tinha que ter naquela época uma tradição oral. Então você tem uma terra cheia de violência, mas também um conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não não ficou escasso, não. Senão, não teria saído uma frase dessa aqui. Né? Então, você vê os homens por si só, você vê que eles não tomam a iniciativa de se arrepender. Só a iniciativa para as coisas ruins, né? Do seu próprio coração. E esse texto de Gênesis 5 a 8 dá um, dá um diagnóstico terrível. Deprimente, né? Então, ó, viu Jeová que era grande a maldade do homem na terra e que Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, continuamente. Isso aqui é deprimente, mas é exatamente o homem, né? é o homem caído. É exatamente o homem. Todos os pensamentos, todas as imaginação dos pensamentos do seu coração, não é vez em quando que é má, é continuamente mal. O problema é, é gravíssimo, né? Aqui na tradução brasileira, né? TB é, segue. Então se arrependeu, Jeová, de ter feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. É. Essa tradução aqui, se arrependeu, é, entra em choque com um texto bastante conhecido. Não estou dizendo que a palavra aqui entra em choque. Mas a tradução... Alguém imagina qual texto que eu estou falando? Deus não é homem para pimenta e nem <risos> e se arrependa. Exatamente. É Exatamente. Isso já me incomodou algumas vezes. Né? Aí você vai é, procura no, né, no, no hebraico, né? Eu sei o mínimo, assim, para catar letra no dicionário, tá? O hebraico é, é extremamente rudimentar. Né? Mas pelo menos saber mexer no dicionário, né? é online ainda, <risos> que vai direto, né? não precisa ficar folhando, né meu, meu hebraico tende a zero, tá? Mas lá a gente vê o seguinte, que essa palavra, é Naham, como né, está escrito aqui, também tem o significado de suspirar. Sabe que suspirar ficar, Fazer assim, ó. E, e aí, por implicação, que se traduz arrependeu. Eu vejo que, que coisa, né? Então, é ó, suspirar, respirar com força. Eu vejo que esses dois verbos aqui tá mais para ficar irado, né? Decepcionado do que se arrepender, né? Então eu peguei daqui, né? Strong, exhaust, Concordance, né? Então, na verdade, não é que Deus se arrependeu. Ele, ah, né? ele suspirou, respirou com força. ali, Talvez bufou, né? Mas não se arrependeu. Né? Ou seja, eu creio que está mais para ele ficar irado, né? Continuando o texto, disse Jeová, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até os répteis, até as aves do céu, porque me de os haver é feito. Porque eu me estou indignado, estou irado. Né? Não pelo que eu fiz, não pelo que eles estão fazendo. Né? Porém, Noé achou graça, graça aos olhos de Jeová. Então, veja bem, aqui está mudando uma fase da Terra. Né? Nós sabemos que depois Deus enviou, assim esse, esse juízo, né? o dilúvio. É muito importante a gente entender o dilúvio, porque ele vai se repetir não com água, mas que Jesus fala que a segunda vinda dele, em Mateus 24, ele compara aos dias do dilúvio. Cada um fazendo o que quer, essa anarquia toda. Né? Então, e os homens é, totalmente alienados né, de Deus e da vida de Deus. Né?